Apresentamos para vocês esta chácara custo-benefício no bairro do Embaú, na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo. Esta chácara nos surpreendeu pela sua excelente relação custo-benefício pois é uma propriedade com 1.250 metros quadrados de área total, com uma casa bem construída, uma ótima piscina com cascata e um lago com peixes que possui um deck e uma divisão para engorda, além de um sistema de captação de água da chuva através das calhas. Tudo isso em um terreno totalmente plano, com um pomar diversificado e em local de fácil acesso e seguro. A casa, a varandada, conta com garagem coberta para dois carros. No interior, há uma sala conjugada com a cozinha em um espaço grande onde há um balcão de borda infinita em granito preto e um fogão embutido. O banheiro é espaçoso, assim como o quarto e a suíte. E todos os cômodos são com piso em porcelanato, bem fácil de limpar. esta chácara como uma ótima oportunidade para quem procura uma propriedade para descanso perto da cidade e também para quem procura investir em imóvel ao qual possa gerar renda através de locações de finais de semana. Ela está tão bem estruturada que dá até para morar sem passar desconforto. Entre em contato para agendar sua visita. Eu sou Marco Busch e nos vemos em breve. Tchau!